falar sobre o Ricardo Yang para mim é uma alegria muito grande, eu tenho uma trajetória profissional ao lado dele, eu aprendi muito com ele, no setor de franquias nós temos uma eterna gratidão por tudo que ele fez para o setor, por toda a contribuição que ele trouxe, sempre agregando valor, sempre valorizando e colocando o franchising num patamar que hoje se destaca no cenário internacional. Portanto, é, votar no Ricardo Yang é, mais uma vez, reforçar todo o compromisso que ele teve e tem na área empresarial e que agora vai levar toda essa experiência e vai valorizar a cadeira, a figura do vereador na maior cidade da América Latina. Então é uma alegria muito grande poder falar do Ricardo e saber que nós vamos em breve tê-lo lá na câmera, podendo contribuir com a cidade, contribuir e interferindo de forma positiva para o desenvolvimento sustentável que todos nós queremos.